Olá pessoal, me chamo Gilsane Bilhalva, sou designer de interiores, atuante direto em pontos de venda e eu acompanho já há bastante tempo uh, essa explosão da internet, como ela está influenciando direto as vendas. Hoje eu estou aqui para agradecer a um dos nossos líderes, Leandro da Fonseca, junto com o professor Robson, que nos proporcionaram agora essa maratona digital que a gente está inserida, onde o cliente está vindo atrás de nós para poder comprar ou distribuir o nosso produto. Então está sendo muito válido para a equipe, acredito que está sendo um sucesso mesmo, nós estamos muito felizes com os resultados e acredito que cada vez a gente vai ser se engajar mais nessas situações.